Saudações, amados irmãos estelares. Nós somos os Arcturianos. Amados irmãos, às vezes a energia muda um pouco, dependendo de quem está presente no momento. Isso é muito lindo, porque nós gostamos muito de trazer esclarecimentos a respeito de coisas que vocês estão sentindo nesta época de transição planetária. Nós sabemos porque nós estamos cada vez mais próximos de vocês e observamos todo o desenrolar de muitas situações que podem ser muito desconfortáveis, mas nós estamos aqui para ajudar neste sentido também. Amados irmãos, esta live é sobre os trabalhadores da luz, nós vamos falar um pouquinho deles, é óbvio, mas também vamos falar um pouquinho de um formato muito amoroso que está disponível gratuitamente a todos vocês que queiram receber uma cura quântica no astral. Amados, os trabalhadores da luz é um tópico que às vezes gera muitas dúvidas, pois a palavra trabalhadores normalmente se refere àqueles que trabalham que fazem alguma atividade remunerada não remunerada mas na verdade os trabalhadores da luz são todos vocês todos aqueles que agem e que atuam com compaixão na sua vida isso se estende a todos os setores a todas as pessoas, aos animais, à natureza. E é por isso que gostamos de esclarecer que mesmo quando você está em casa, sem fazer nada, ou fazendo um serviço em casa, ou conversando com alguém, que naquele momento você esteja sendo alguém que carrega a compaixão no seu coração, você está sendo um trabalhador da luz. É por isso que não há por que pensar que os trabalhadores da luz são apenas aqueles que estão no trabalho, no trabalho espiritual especificamente. Não, meus amados. Não é nem necessário sair de casa para trabalhar para ser um trabalhador da luz. Todos vocês fazem isso todos os dias, levando compaixão em cada ato que vocês praticam. E o mais importante, amados, que nós temos percebido que alguns estão esquecendo, mas é primordial que vocês saibam disto, Amados, compaixão, amor, gentileza, sempre deve estar primeiramente direcionado a você mesmo. O alto amor a auto-compaixão, o alto carinho tudo isso é de extrema importância para vocês, amados. Pois nós vemos, às vezes, muitos terem muita compaixão pelos amigos, pelos parentes pelos filhos, pelos pais por todo mundo e esquecerem de ter a compaixão por si mesmos amados a primeira parte da compaixão ela vem quando tu faz ela para ti mesmo esse é um ato transcendental portanto amados comecem a trabalhar isso em vocês podem pedir o nosso apoio podem pedir a nossa mão pois nós estaremos dando ela para vocês vocês precisam entender que o amor por si mesmo ele se expande ele explode a compaixão por si mesmo também todo carinho autodirecionado não é um ato de narcisismo como vocês alguns colocaram no seu planeta não é egoísmo não é ser muito convencido não estamos falando daquela pessoa que chega e diz a todos o quanto ela é melhor do que todos nós estamos falando dessas pessoas não é sobre isso agora não estamos julgando mas não é sobre isso agora estamos falando daquelas pessoas que se amam verdadeiramente que olham para um amigo que está sofrendo e oferecem amor sem esperar nada em troca é esse tipo de compaixão e amor que estamos falando e estamos pedindo para que vocês comecem a praticar esses atos com vocês mesmos, amados vocês têm que ter compaixão por si mesmos tem que dar a oportunidade de descansar vocês precisam descansar às vezes, quando vocês obedecem o seu corpo vocês estão se amando quando vocês fazem alguma coisa que gostam vocês estão se amando. Quando vocês sentem vontade de fazer um passeio pela natureza e vocês fazem, vocês estão se amando. E estamos pedindo isso, porque isto, meus amados, é a chave da abertura de muitas coisas e a facilitação completa das suas próprias vidas o alto amor carinhoso, compassivo e sem superioridade ele é capaz de criar deuses é assim que vocês vão se conectar ao seu eu superior de forma completa e a partir de desta compreensão profunda, vocês vão começar a perceber que todos ao seu redor mudarão. Eles respeitarão vocês. Eles serão gentis com vocês, mesmo que eles não sejam pessoas gentis. Eles, talvez, se não são pessoas gentis, e eles chegaram até vocês querendo dar uma palavra, ofensiva, eles vão sentir o alto amor que vocês têm por vocês mesmos, e eles vão virar e vão se retirar. Porque isso, meus amados, é um poder tão grande, que é difícil explicar com palavras tridimensionais, mas você cria uma egrégora de luz, amor e compaixão muito grande. E é a partir desta linda egrégora que vocês começam a expandir isso para os demais. E essa expansão faz com que as outras pessoas ao seu redor se beneficiem também, pois é uma luz. E é aí que vocês aumentam a sua luz e se tornam faróis de luz. Vocês, amados, tem um potencial lindo, mas precisam de fato começar a amar a si mesmos, profundamente, verdadeiramente. Nós, aqui dos universos, já amamos vocês, e é incondicional. E estamos agora ajudando vocês, principalmente neste processo, pois percebemos que isso está sendo necessário demais. Vocês têm que deixar de lado as críticas aos outros, mas principalmente a si mesmos. Vocês têm que deixar de lado os julgamentos contra os outros, mas contra si mesmo também, amados. Vocês precisam entrar para dentro do seu coração e se conectar com a parte mais profunda de vocês, que é o seu eu superior. E o seu eu superior sabe quem você é. Você é Deus em ação. Você não está separado da divindade. Você é uma parte da divindade. E isso não é blasfêmia. Isso não é uma coisa negativa. Achar que é blasfêmia e tudo mais é uma coisa muito tridimensional que foi ensinada. Mas está tudo bem, amados. Vamos perdoar a todos mesmo. Cada um fez o melhor que podia com a sua evolução. Ninguém é melhor que ninguém, mas alguns estão em estágios um pouco mais anteriores. E está tudo bem. Está tudo ótimo, amados. Mas é vocês que estão em ascensão. Vocês que escutam as nossas palavras. Então, amados... Nós gostamos de emanar energias e esclarecimentos mais direcionados ao que vocês vão compreender. E é por isso que trouxemos esta mensagem hoje, pois ela está precisando ser divulgada, como vocês dizem, precisando que as pessoas comecem a encontrar mesmo o seu alto amor verdadeiro, aquele profundo, aquele que é de verdade, aquele que os mestres tinham e era muito forte, São Francisco, Jesus, São Germain, esses seres que caminharam por aí, alguns já vieram ascensionados, outros ascensionaram, mas esse amor por eles mesmos era tão forte que eles atraíam os animais, naturalmente para perto de si, pois eles sentiam a energia. E eles não eram pessoas convencidas, amados. Isso é tridimensional. Eles eram pessoas amorosas, gentis, compassivas, e ainda assim amavam-se profundamente, perdoavam-se profundamente. E isso é o que importa. Nós queremos dar a vocês, amados, uma ajuda, tanto no sentido de amar a si mesmo, que é tão importante e curador, quanto no sentido de estar lidando com essas novas energias, pois vocês devem ter percebido que desde o começo deste mês, no seu tempo tridimensional e linear, as energias estão fortíssimas, e elas são energias amados, muito amorosas, elas vêm do sol central, das Pleiades e a partir do nosso sol, do, do sol de vocês, elas começam a ser depositadas nos seus campos quânticos, e depois elas começam a entrar no seu DNA, está tudo bem? é só uma recalibração quântica, tá tudo bem, mas às vezes é desconfortável, existe resistência, às vezes existem padrões dentro de vocês, né, aqueles padrões epigenéticos, aquela ancestralidade, tem tantas coisas, né, amados? Isso é a 3D, não tem problema, <risos> nós queremos ajudá-los, essas coisas acontecem, esse mal-estar, que pode vir de diversas formas, pelas resistências que vocês impõem a abrir o seu coração para o novo e para o que é realmente da luz. Mas não há por que se preocupar, amados. Está tudo se organizando. Mas saibam que este mês de maio vai ser um mês muito forte. E não estamos dizendo isso para que vocês fiquem preocupados? Não. Estamos dizendo isso porque o esclarecimento ajuda muito. Quando você sabe que o que está acontecendo é temporário e é para uma situação melhor, você se tranquiliza. E é isso que nós estamos querendo dizer Sim, está chegando uma grande quantidade de luz em formato de diamante. Essas luzes não são visíveis, são transparentes. Os corpos de vocês estão colocando e trazendo elas. E algumas coisas precisam sair para elas entrarem. É normal, gente, é, é normal. Então, vamos deixar essas coisas se acomodarem, não se preocupem com os processos de limpeza. São coisas que vocês não querem mais. Agora vocês decidiram, não quero mais esse condicionamento lá da minha família ancestral. Eu não quero mais essa autossabotagem que aconteceu quando eu estava lá no útero. Eu não quero mais. Eu quero ser feliz. Eu quero evoluir. Eu quero ter uma vida plena eu quero ter abundância eu quero ser próspero porque a prosperidade vai me dar tranquilidade paz de espírito eu quero ser saudável eu quero ter uma saúde plena porque eu quero viajar eu quero me divertir, amados isso tudo não é pecado isso é maravilhoso é amor próprio vocês merecem isso vocês merecem muitas coisas boas Entendam isso. Internalizem isso. Vocês merecem e vocês terão. Então, meus amados, agora nós vamos oferecer uma ajuda. Alguns já conhecem, outros vão conhecer agora, não tem problema. Se repetir, tá tudo bem? Amados, nós estamos com nossas naves, com setores de cura quântico, acionados e abertos, bem próximo à Terra. As nossas naves, desde o do início de 2022, contam com nossas cápsulas de cura, e essas cápsulas são muito poderosas, elas realizam muitas curas que vocês precisam, e é gratuito, meus amados. É para todos, todos que quiserem. Mas vocês ainda estão num planeta tridimensional de livre-arbítrio e é por isso que nós vamos explicar. Para ir para as naves e receber curas não precisa nem dizer de que. Se quiserem dizer, podem dizer. Mas entrando nessas cápsulas de cura nós vamos detectar toda a e qualquer energia que vocês estejam precisando mais. E assim, amados, vocês vão ter a oportunidade de nos brindar com sua linda presença. Quando forem dormir, vocês vão dizer, quem quiser, é claro. Vocês podem ir para as naves arcturianas ou para as pleiadianas, pois vocês sabem que tudo e todos nós trabalhamos em conjunto. Portanto, amados, vocês virão para as nossas naves e antes de dormir, darão um comando dizendo Eu, fulana de tal, peço e dou permissão aos arcturianos para que eles me levem enquanto eu estiver dormindo para as naves e cápsulas de cura, pois eu estou aberta para receber curas arcturianas de alta tecnologia e radiestesia que os arcturianos, os pleiodianos, os sirianos e os intraterrenos estão oferecendo. Você pode escolher ir por uma nave em cada dia, e depois vocês vão para uma outra depois para outra não tem problema, amados. não esperem curas totais em um único dia às vezes acontece e nós ficamos imensamente gratos e felizes mas às vezes vocês precisam ir mais de uma vez vocês precisam ir alguns dias, algumas semanas e está tudo bem está tudo certo então, meus amados, esta mensagem é muito importante. Vocês podem se beneficiar das nossas cápsulas de cura quântica. E nós estaremos felizes em recebê-los. Vocês sentirão um abraço amoroso quando entrarem. Será nós, brindando a sua presença carinhosamente colocaremos vocês dentro das cápsulas e a partir disso vocês receberão as curas que estão precisando e dentre essas curas amados uma delas será a cura da sua autoestima a cura do seu auto amor durante a Todos os próximos sete dias nós estaremos dando uma ênfase a este setor do alto amor Pois é também a partir do auto-amor que tudo é curado também. Existe uma sinergia em certas emoções e a emoção do auto-amor cria uma sinergia de cura. Cura de coisas que vocês acham que não tem nada a ver com auto-amor, mas tem. Então, amados, aproveitem esta linda tecnologia. Nós amamos recebê-los. Com muita alegria, muita alegria. Alegria, nós os amamos profundamente e incondicionalmente, nós somos os Arcturianos, e assim é, e assim é, e assim é.